Financiamento coletivo, vaquinha eleitoral. Vamos falar sobre ela. Esse financiamento coletivo, ele já aconteceu na eleição passada e ele vem realmente sendo uma ótima alternativa para aqueles candidatos que têm grandes movimentos de apoiadores que querem contribuir com a sua campanha. A partir do dia 15 de maio do ano da eleição, é permitido que seja feita essa doação que se inicia essa arrecadação, esse pré-candidato, ele ainda não é candidato porque ele ainda não foi registrado, ele pode normalmente receber é, doações por meio do financiamento coletivo a partir de 15 de maio. Só que para isso ele vai ter que cumprir uma série de regras. Para os partidos políticos o prazo não é o de 15 de maio, é somente lá no período eleitoral. Tá? depois das convenções, depois que ele já tiver com a conta bancária de campanha aberta, mas principalmente depois da convenção. Antes disso, o partido não pode arrecadar por meio da vaquinha virtual. É necessário que desenvolva um site e informe a justiça eleitoral esse site que vai fazer essa arrecadação de pessoas físicas. A instituição que é arrecadadora ela tem que estar habilitada, a operar com arranjos de pagamento. E há regras próprias para isso. Essas regras ele vai ter que apresentar no cadastro que ele vai ter na Justiça Eleitoral previamente, antes de iniciar qualquer arrecadação. Ele vai se cadastrar, essa instituição, vai se cadastrar na Justiça Eleitoral e lá no artigo 22, parágrafo 1º da Resolução 23.607 de 19, tem um rol de exigências da vida dessa empresa que tem de ser atendidas, essa instituição arrecadadora. Então, é importante que você observe todos os itens para que sejam cumpridos, aí a Justiça Eleitoral vai cadastrá-la e, se você decidir por esse tipo de arrecadação, você vai conseguir passar a receber seus as pessoas físicas doando por esse meio. agora Todo doador que fizer esse tipo de contribuição para a sua campanha vai ter de estar totalmente identificado com nome, CPF, valor, forma, data em que a doação aconteceu, tudo individualizado. Cada dia, tudo que for entrando vai ter que ser contabilizado. Nesse site de divulgação, instantaneamente, à medida que cada doação for entrando, vai se publicando uma lista com todos os doadores sendo identificados, todas as doações que estão entrando naquela campanha. E a emissão obrigatória, nesse caso, é de recibo para o doador e não de recibo eleitoral. A entidade arrecadadora é quem vai ter a obrigação de emitir recibo de doação para o doador, não é exigido recibo eleitoral, nem quando esse recurso chega à conta bancária do candidato, porque embora o candidato, o pré-candidato, né? Ele ainda não se registrou. Embora esse pré-candidato possa fazer essa arrecadação, né? é permitido que ele decida sobre isso, a partir do dia 15 de maio, ele não pode receber esse dinheiro antes de cumpridas aquelas obrigações das preliminares, que é a abertura de conta bancária a, com CNPJ de campanha e tendo, tendo claro, né, o seu registro já consolidado. Então, ele facultativamente começa a arrecadar por meio da instituição arrecadadora a partir de 15 de maio, mas só lá em agosto, quando ele tiver a conta bancária aberta, é que a instituição arrecadadora vai passar aqueles recursos para ele. Nesse caso, o candidato não emite recibo eleitoral, nem nesse momento em que a doação chega até ele, mas a empresa arrecadadora, a instituição arrecadadora, emite Recibo de doação, a cada doação individual que for ingressando nesse financiamento coletivo. Imediatamente as informações sempre têm de ser enviadas para a Justiça Eleitoral, ampla ciência sempre de candidatos e eleitores, ou seja, tudo isso, todas as taxas, todos os valores, tudo que está sendo arrecadado, tudo que está sendo gasto, tudo isso tem de estar publicado nesse site que o candidato vai criar para isso. Não pode haver de forma nenhuma doação de pessoa jurídica e se por acaso essa contribuição, esse valor que a pessoa física está doando for acima, igual ou acima, de R$ 1.064,10, tem de ser também por transferência eletrônica ou cheque nominal e cruzado, mesmo que seja para a instituição arrecadadora não pode haver o depósito em dinheiro naquela conta bancária da instituição arrecadadora, a não ser que o valor seja abaixo de 1.064,10 e tome cuidado com aquelas doações sucessivas de mesmo doador, tá certo? A liberação dos recursos, já falamos, somente haverá a liberação para os candidatos depois de cumpridas as preliminares e, no caso de recibo eleitoral, você veja que no nosso slide, eu coloquei um asterisco. Não é necessário que o candidato emita recibo eleitoral para essa doação, mas é necessário que o candidato tenha o SPCE instalado, porque o mantra que nós falamos no início é condição sine qua non Condição imprescindível para que o candidato receba qualquer tipo de doação. Então, tem uma exceção que a gente vai falar adiante, mas por enquanto pensem na, na, na questão financeira. Registro, CNPJ, a conta bancária e a instalação do SPCE. Tendo tudo isso cumprido, o seu kit, né, o seu enxoval de candidato, lá em agosto, ele pode receber os recursos. Não precisa emitir recibo eleitoral. A instituição emitiu o recibo de doação. Agora, se o candidato não solicitar o registro de candidatura começou a arrecadar em maio. Chegou lá no, na próxima eleição, na época do registro, esse pré-candidato desistiu. Ele não quer mais sair, não quer mais disputar o pleito. Tudo que foi arrecadado, a entidade vai devolver esses recursos aos doadores. A movimentação de todo e tudo isso. São recursos de pessoas físicas. Se são recursos de pessoas físicas, eles transitam na conta doações para a campanha, tanto de partido quanto de candidatos. Então, recebeu dinheiro do financiamento coletivo, a movimentação vai ser na conta doações para a campanha. Todas as doações vão ser lançadas individualmente pelo valor bruto. As taxas que forem cobradas vão entrar no SPCE como despesa. Nesse aspecto também, o SPCE já vem da eleição passada, bem preparado, a tela, os lançamentos para o financiamento coletivo, inclusive, pode haver a importação desses... vai ter um layout próprio, né, que é divulgado para a empresa, do próprio TSE, e aí pode fazer uma importação desses dados. Taxas cobradas são registradas como despesas na prestação de contas e o valor bruto é que é lançado. No momento do repasse, obrigatoriamente, essa transação bancária tem de ser identificada e todos os doadores terão de ser individualmente identificados. Então, não existe a possibilidade da empresa fazer uma transferência para o candidato sem relacionar individualmente quem contribuiu e com quanto e em que data. Todos os detalhes nome, CPF, endereço, valor doado, na hora da transferência, a empresa tem que passar tudo isso detalhadamente para o candidato, que vai importar essas informações para o Sistema de Prestação de Contas Eleitorais, o SPCE. Vamos fazer mais algumas questões. O candidato que você assessora resolveu não fazer arrecadação por financiamento coletivo, mas fará arrecadação por cartão de crédito num site criado para isso. Tem que emitir recibo eleitoral para arrecadação feita por cartão de crédito? Sim, obrigatoriamente. Só não precisa emitir recibo eleitoral para o financiamento coletivo, para as doações da vaquinha mas a arrecadação por cartão de crédito é obrigatório o recibo eleitoral, só não é exigida a assinatura do doador. A esposa do seu amigo, que é adicional no cartão de crédito do marido, também fará doação. Você vê algum problema nisso? Como nós já falamos, não pode haver doação de adicional. Só pode haver doação do titular do cartão de crédito e essa doação, ela vai ser registrada lá no SPCE sempre pelo valor bruto, que é a nossa próxima questão. É registrado pelo valor líquido, sem as taxas cobradas ou pelo valor bruto? A doação é registrada no SPCE sempre pelo valor bruto e as taxas que forem cobradas são lançadas como despesas. Nunca deve ser lançado pelo valor líquido. Isso é uma irregularidade também que compromete as suas contas.